Hoje eu estou como deputado, mas eu vim do bexiga, Bela Vista, São Paulo. Aqui é a Rua Santo Antônio. A Rua Santo Antônio era completamente diferente. Aqui era o Cacciatore. Ó, o Cacciatore está abandonado hoje. Antigamente ele era diferente. Era um restaurante mais popular, inclusive. Ali era o Monte Hoje está tudo fechado aqui na Rua Santo Antônio. Tem a grande escola de samba, que é a Vai Vai. E assim a gente foi formando a nossa cultura aqui, meia italianada, meia brasilhada. Era essa cultura mista que a gente foi conhecendo e vivendo aqui na Bela Vista, conhecido também como Bixiga. Ali onde está o Minhocão, ali tinha o um clube Boca Juniors aqui, do Bixiga. Né? E ali no Boca Juniors que eu jogava a bola, que eu vinha andar de bicicleta. Era uma coisa incrível, no centro da cidade. E depois foi tudo destruído. Aí construíram o Minhocão esse verdadeiro assassinato que teve aqui no bairro do Bixiga, que era um bairro muito forte, e ele foi cortado pelo Minhocão. O Minhocão não destruiu só a Avenida São João, o Minhocão destruiu o Bixiga, né? E a gente assistiu tudo isso, eu assisti construir o Minhocão, você imagina só, eu morava ali, e eu vi eles construírem o Miocão, construírem a Praça Roosevelt e eu cresci no meio dessa obra. O Bixiga era um bairro enorme. Né? Quando eles atravessaram, rasgaram o Bixiga com o Miocão, acabou o Bixiga praticamente. Porque também tinha ali né, a comunidade do Saracura, que é onde é o Vai Vai hoje. Né? O Saracura era um lugar principalmente de negros, negras, né? e que isso se cruzava, se juntava com a cultura italiana. Então disso saiu o que é o Bexiga hoje, que eu diria que é um dos principais veios culturais da cidade de São Paulo.